Obrigada por estar aqui. Que, que honra, que gostoso estar aqui. Quanta coisa, meu Deus do céu, quanta coisa. Será que dá para contar tudo numa live só? <risos> não, não dá. Mas a gente tenta, né, meu amor? Porque na verdade o nosso trabalho aqui é justamente trazer um, um conforto para os corações que estão sentindo, né, essas se energias sendo... fortes e ficam assustadas. Eu também fico. É normal, mas é. quando a gente ouve os esclarecimentos que vêm dos mestres, a gente já começa a sentir aquele alívio, aquele amor no coração. E a Marise Isso. tem essa linda conexão com os mestres, eu também tenho, mas todos nós temos, né? Isso Alguns conseguem comunicar pela voz, outros de outras formas. Então, é mais para tranquilizar nesse sentido. Marise, muito obrigado por aceitar o meu convite. Muito obrigada pela tua presença, tua linda presença aqui. Que não é só linda sempre. por fora, linda por dentro também a tua luz. Que tá sempre aí disponível, ajudando as pessoas. Sempre dizendo sim. E isso, para mim, é a coisa mais maravilhosa, sabe? A Marise, ela abraça todo mundo de um jeito que ela pode, claro mas ela tem essa força assim, de querer transbordar o amor que ela conseguiu trazer para dentro dela e explodir. E isso é muita compaixão, é muito amor. Então eu te agradeço, meu amor, a tua presença aqui. É uma honra imensa para mim. Eu tu. que te agradeço. Eu que te agradeço. Cara, é... assim de comunicação direta do que tem acontecido, eu ando... Muito aterrada uhum. Assim, acho que Voei, voei, voei, voei E agora eu tô Mas eu tô Abraçando a Mãe Terra é, Tô sentindo o Pachamama Sabe? E vem assim Dando uma alinhada em cada Átomo uhum. Do nosso ser, né? Não é só comigo é, Tanto que eu vou, eu vou contar até a metade, porque eles falaram que ainda não é totalmente o momento, que é, que é demais, né? Mas tudo bem, a gente vai até que... dar vontade de falar tudo, mas tudo bem, a gente se segura, porque eu tenho senso ético e agora eu sou confederada. Tá bom. <risos> Vamos lá. Ó oh, uh, Antes de ontem, uh, me veio muito forte, falou, filha, coloca a mão no seu rosto. Uh, e aí a força de Pachamama assim. Puxa". E eu coloquei a mão e, gente, me vinha muitas memórias De todas as pessoas que já tocaram nesse rosto Desde o meu nascimento e até em outras encarnações falei, meu Deus do céu, isso aqui Enlouqueci, vou atrás de um psiquiatra agora, eu pensei E aí vem a calma, tá tudo bem, é assim mesmo Olha o tamanho que vocês são e aí eu falei, bom, se isso aqui tá memorizado Aí eu, fui, eu desci, eu falei, deixa eu ver aqui Aqui tava memorizado, tudo de lindo e tudo de nada lindo né? Aquelas coisas, de decapitações lá, tá bom, isso é pra lá, já foi Aí fui no ombro, gente, até o, a ponta do pé Nossa E eu falei, cara, o que que tá acontecendo aqui? E isso demandava de muita energia Muita energia. E eu comecei a acessar uma coisa que a gente lê em livros, mas que as pessoas leem, entendem, falam que sim, mas por trás tem muito tabu O uhum. quanto o nosso corpo é sagrado, o uhum. quanto uh, o masculino, o feminino, não, mas sagrado, sagrado Você fala, cara, ah, isso aqui é sagrado real, é tá aqui, tá em mim Aí é, você se sente verdadeiro, um, um verdadeiro deus, uma verdadeira deusa que cria, que entra em êxtase Que chega a orgasmos, que, que beija e troca fluido é, Que sorri emana uma radiação construtiva E também o oposto que era o que a humanidade vem fazendo até agora uhum. né? E começou a vir num impulso e, ao mesmo tempo, essa energia de Pachamama, que está totalmente ascensionada ali, está é, trazendo esse alinhamento. Nós estamos alinhando uh, as memórias que estavam vivas, uh, uhum. distorcidas, para você vibrar em luz. E isso vai levar algumas semanas. Aguenta firme. Então, tive sensações de parada cardíaca, tive sensações de tudo sem imaginar. Mas eu fiquei tranquila, porque a mente, o emocional, estava tá. alinhado Eu sabia que aquilo não iria me pregar uma peça, eu sabia o que eu estava vivendo é. É. Então eu estou no meio desse processo de reintegração Num nível de, quando eu me abraço, é, quando eu coloco a minha mão na minha face deu eu me sentir expandida para fora é, ah, Me tá sentir mesmo, e não separada porque eu estou integrada com o corpo, eu sou o corpo, eu sou... e é muito potente, gente, assim, não, não tenham um medo das liberações que vão vir, né, porque assim, a, a gente estava numa engrenagem consciencial e inconsciencial, viva, de muitas distorções, e aí agora a gente está fazendo um alinhamento geral em muitos setores dos nossos corpos, né, muitos, a gente vai no espiritual, vem no mental, vem no emocional, vem no físico. Uhum. E é uma mistura de emoções Que é só você segurar firme Não tenham medo do que Vier de quebra de paradigmas De tudo que a gente já viveu Sobre religiões Sobre certo e errado é, Sobre isso, sobre aquilo ah, Esquece Sempre tem Infinitos outros lugares E é isso que a nossa amada Gaia Está querendo mostrar pra gente uhum. Vamos, uhum. se libertem porque o êxtase é viver nesse êxtase, nesse fluxo de amor, aqui agora, mesmo uhum. é, Não conotando a tristeza de uma forma diferente, como as pessoas falam Ai, ah, tá errado, mas você precisa fazer alguma coisa, vai cuidar, pelo amor de Deus Não é isso uhum. Você entende que tudo é bom uhum. Você entende que aquilo é uma etapa e é necessário E é, assim, uma explosão Então não, não tenha o medo eu sei que parece que não está passando Eu estou captando algumas pessoas percebendo Nossa, não está passando a constatação De como anda a maioria da, do consciente coletivo A constatação do que está que acontecendo com você E ter que lidar com toda essa complexidade Do que você sustentou Há tantos e tantos íons Relaxa Você pediu para viver isso E vai ser rápido e derradeiro Você só precisa se dizer se dizer o que você escolheu para lembrar E sair das, das armadilhas mentais e emocionais Porque ainda tem alguns fios condutores de manipulações Dentro e fora E nós estamos nos desfazendo Dessas múltiplas camadas de, de manipulação de, de escravidão que a gente se colocou E nos permitimos Ser colocados, então é como se fosse uma corrente atrás da outra saindo E dá medo, porque é um novo lugar Você está se soltando da gaiola está falando, opa, eu tenho asa E eu posso ir para onde eu quiser Eu posso fazer o que eu quiser sem sofrimento Eu não dependo de ninguém, eu posso fazer o que eu quiser E vai Então é isso que eles estão trazendo eles falam, vocês vão Enxergar novamente Toda a distorção Que permeava o seu ser Nessas múltiplas camadas E vai vir de uma vez Puxa. Tava vindo gradativamente Devagar, mas muitas pessoas Estão despertando agora e tá vindo tão rápido Quanto alguém que tá há 10 anos uhum. Tá acontecendo Porque a pessoa uhum. só disse sim Eu uhum. quero voltar para a fonte e tá assim, eu conheço pessoas que se em dois dias. Ah, eu falo, Credo, que inveja! <risos> eu tô aqui me lascando! <risos> Brincadeira. <risos> é. Não, na verdade eu queria que fosse rápido, né? Mas tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Porque são pessoas que são mais soltas, são mais. disseram sem e vão, sabe? Sem tantos questionamentos. Quanto mais vocês prenderem esses tabus. É, mas fica, fica aquela coisa que se você solta e fala Ai, Tudo bem, tudo bem, vamos lá, tá tudo, eu aceito E só mandar o comando que tá me vindo muito forte Tô sentindo e vendo muito forte a presença né, de Pachamama e Sanat Kumara assim. Então eu tô explodindo aqui, eu tô com vontade de fugir É muita energia Mas é uma delícia, sabe? É como se eu sentisse o cheiro de terra da terra molhada, é né? muito gostoso. Isso bom. somos nós, os elementos aqui, ó, pegando fogo, a terra, é, o ar, a água. Nós somos toda essa mistura gostosa. Tem um dia que a gente está calminho, tem dia que a gente é aquela storm gigante, tem dia que a gente pega fogo, tem dia que a gente dá frutos igual a terra. Então, gente, a terra está mostrando isso para nós. É um dos momentos mais incríveis. Que nós poderíamos presenciar em nós a limpeza do nosso eu em profundas camadas de uma vez por todas para a gente não ficar voltando na roda de Sansara. É só isso, tá tudo bem, <risos> tá, tudo... tá tudo certo, Brasil. Não precisam ter medo. É, é fazer as mudanças. O Sanat está falando muito. É fazer as mudanças segurando mesmo no leme. Agora acabou, eu já sei o que eu quero Mas é usar toda a sua força Porque ele falou que ele está percebendo é, Em algumas pessoas, né outras nem tanto Mas é só uma sugestão Porque ele falou que todo mundo tem o seu caminho e tá tudo certo ah. Mas é, ele está falando assim Ele percebe muita força no medo muita, é, Muito mais do que aquele medo que que é mais cauteloso, que presta atenção, esse medo, ele fala que até é importante e inteligente a gente usar. Mas aquele medo que paralisa, que faz a gente é, questionar num nível de perder o eixo da nossa intuição, é aquela sensação de sempre dar mais vazão para o obscuro, e, uhum. e, e aí, sem querer, a gente cai numa visão separatista. Uhum. Ele falou, porque não tem o outro separado. É a mesma luz uhum. Só que é uma luz que esqueceu de usar uhum. de, Da melhor forma E se uma pessoa que não usa a luz da melhor forma E você fala, nossa, eu preciso me proteger disso É porque você também não está usando da melhor forma uhum. Porque com, quanto que você uhum. se eleve, você chega num nível de compreensão Que não tem como o obscuro te fazer mal Porque faz parte de você e você entende aquele lugar Nossa, isso não faz tão é porque eu não estou enxergando o meu obscuro também e tô na visão separatista, dando muito poder E desculpa o termo que o pessoal fala O demo, o poder. Ah, gente, isso não existe, pelo amor de Deus <risos> né? Desculpa Que o Sanato pede pra falar Você <risos> fala Nossa, ele fala assim Vocês acreditam tanto que, ele, que tem até umas entidades Que se fantasiam disso Holograficamente uhum. né? E aí as pessoas falam Eu vi, viu mesmo, você criou uhum. É sua criação uhum. É o chifre Então assim, gente, assim, brincadeiras à parte Eu sei que isso faz parte da nossa cultura Nós crescemos ouvindo isso Mas está na hora de libertar A nossa mente, o nosso emocional O nosso físico, a nossa alma Nós estamos sendo chamados e convidados Para a liberdade Liberdade em respeito é, Eles estão preparando o terreno Para a gente voltar a usar as energias De uma forma coerente porque do jeito que está sendo usado, sem que as pessoas tenham tanta consciência, não dá boa coisa. Isso é um tanto óbvio, né? Machuca, é denso, pode ver, está pesado. Tá. Ai, não gosto de falar que tá pesado, é sempre tudo muito lindo. Não, existe o pesado, tá aqui, cara. Eu um monte de gente chorando, se esguelando aqui. Eu vejo. Ai, não, vamos pôr um rock and roll para aliviar. Não, a gente tem que acolher isso. Uhum. Entender que essas coisas acontecem Por escolhas uhum. De novo, escolhas espirituais, mentais, emocionais e físicas E aí ele está falando Escolham mais ao longo do dia Porque o direcionamento vai ser pronto e derradeira Ele está me explicando Sabe por quê? que tiveram pessoas que disseram sim E, e ascensionaram em dois dias? Porque elas mergulharam completamente todo o seu eixo naquela verdade. Uhum. Não sustentaram nenhum único percentual do outro lado. Uhum. Nenhum único. E aí ele está falando isso está aberto para todos vocês. Uhum. É muito esforço para um lado e pouco esforço para o outro. Né? E aí ele falou, nós já falamos várias vezes em outras comunicações, mas com a comitiva, ai, por assim dizer, misturada, ele tá falando, muitas consciências juntas, muitos irmãos unidos, estelares, falando a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, não muda. Você é a somatória das suas escolhas, acabou. E pode ser muito rápido, eles estão prontos para acelerar o processo agora. E ele falou que vai ter pessoas que vai ser em um dia ou em um instante a ascensão. Uhum. Em um instante, a pessoa que fala com toda a força do próprio corpo chega, cansei de dormir, eu estou para isso. Mas é claro que ele diz que a gente acredita muito no preparo, que é importante, se não colapsa o corpo, que isso já foi falado, que foi falado dessa maneira lá atrás, porque realmente a humanidade ainda não tinha... Tanta abertura por escolha Porque abertura todo mundo tem <risos> A verdade é que nós somos essa luz Pulsante Vibrante A fonte, nós somos a própria fonte Só que até que nós nos convençamos De que nós somos a fonte A gente cria essa aventura ah, esse, Essa trilha Cheia de pedras Cheia de <risos> bloqueios no meio do caminho Mas ele está falando Vocês estão tendo a oportunidade de ser um rompante E, e sinceramente Nós vamos avaliar O que é pertinente para vocês ou não uhum. Naquele momento E que pode ser suave Pode ser Uma verdadeira brincadeira Só não tem sido Porque vocês estão revisitando A consequência Das próprias memórias Que vocês cultivaram Culpa de ninguém São registros de vocês De angústia, tensão, ira, raiva Suicídio Está tudo vindo E aí existe uma, um eixo somatório Que foi escrito desta maneira de propósito De todo o grupo De todo o grupo O arquétipo deste planeta Vivendo e influenciando uhum. E aí você escolhe se você vai fazer parte do grupo ou se você vai ter a coragem de abandonar a frequência do grupo. E aí o corpo humano assusta, entra em carência, tristeza, desespero. Mas é uma fase rápida de adaptação, porque nós estaremos lá, muito rapidamente, do lado de vocês, apoiando, ajudando, tudo o que vocês precisam, até que vocês estabilizem na frequência da qual vocês sempre sonharam em voltar a brilhar. A fonte. Que é o mais puro êxtase, como foi falado pelo canal. Êxtase. Amor. Sem pudor. Sem receio. Porque você enxerga tudo como bom. Você vê o que é belo em toda parte. E uma razão de ser entendendo rapidamente numa situação complexa compreendo o que houve aqui nada à toa nada errado, nada fora da via mas é claro uma mudança exponencial pode ser feita no coletivo se todos escolherem ou pelo menos a grande parte amados ainda não é a grande parte mas será um dia não se preocupem. Agora nós estamos pedindo para os trabalhadores da luz e os irmãos que estão acordando aqui, que já estavam acordados desde sempre, a se preservar, a cuidar de sua energia como nunca. Claro que vocês já tinham esta intenção antes, mas neste meio tempo, vocês ainda tinham... Aquela característica que nós amamos em vocês. De querer salvar o planeta. É lindo. É lindo. E honramos. E se eu disser que o planeta já está salvo? O que, que acontece na cabeça de vocês? Ninguém nunca precisou salvar. Nada. Nada. Nada. Porque a origem de todos é esse lugar. E naturalmente as pessoas vão chegar neste lugar. Claro que nós trabalhamos em conjunto, nós estamos unidos com vocês. Sempre, sempre. Ajudando, intuindo, mostrando os rastros estelares de vocês e pulsem quem vocês são para se tirar mas não precisam se preocupar, uma verdade, porque o universo ele trabalha em vibrações, em tons, de luzes. Uma luz que não chegar num tom vibratório, ele vai ser direcionado até que um dia aquela estrela brilhe como as outras estrelas, e assim será sucessivamente, micro estrelas se agrupando a macroestrelas se tornando uma única coisa esta é a brincadeira universal mas novamente não desmerecendo esta realidade tão desafiadora que vocês criaram para si sim vocês podem acelerar o seu processo agora foi dada a largada um por um <risos> e todos por um literalmente amados um por um e todos por um Faça por você hoje, porque o seu magnetismo vai ajudar a ampliar e a fazer com que outros irmãos reflitam sobre a sua própria condição. Mas vocês retirarem um irmão de um determinado buraco, isto não vai acontecer. Porque agora é ele por ele mesmo, buscando forças em suas pernas, buscando força em seu coração e dizendo, eu vou. Agora eu vou condição universal para esta etapa antes dávamos tudo que vocês precisavam e ainda será e sempre será dado para todas as pessoas que disserem sim sempre será dado mas veja que interessante agora a própria pessoa vai se sentir ativada antes tinha muitos puxando as mãos mas vocês entenderam que não faz muito sentido. Quantos de vocês se desgastaram e acharam que era com vocês? Ah, e o problema é comigo, eu tô, estou tô fazendo alguma coisa errada. Aí estavam, estavam abraçando carmas. <risos> Amados, nós não podemos nunca tirar a força e a capacidade que o outro tem de erguer sozinho. Nunca. Mesmo aquele que se diz, ah, não não tenho condições de caminhar, mas ele caminha com a mente, com sentimentos, ele caminha com a alma, tem muitas outras formas de se erguer. Eu sei que parece um tanto duro, mas esta é a grande verdade. Nunca tirem o poder de um outro irmão ou irmã. Este é o grande trabalho. Ora, vejam o nosso serviço prestado aqui na Terra. Não só a hierarquia da Fraternidade Branca, nós, venusianos, ou até mesmo o Pachamama, ou os Arcturianos, os Pleiadianos, toda a família estelar que se encontra aqui, analisando e vendo essa conversa e transmitindo as codificações para tantos outros corações e mentes, nós não pegamos vocês e levamos nas nossas naves. E levamos vocês embora para sempre isso nunca vai acontecer. Porque isto invalidaria vocês. Agora a sua vibração, que vai ser a sua escolha. Se de repente você acordar em uma das naves, o que houve? Nós vamos dizer, dizer, você escolheu. Você escolheu estar aqui. Você escolheu ir para o nosso planeta, ou você escolheu estar numa outra esfera, ou se vocês avistarem um outro planeta, nós chegando, chegaremos em outro planeta, o que está a acontecer, você escolheu estar aqui, tudo bem, será uma inédita jornada você. Este é o trabalho. Agora voltando aos acontecimentos, nós tínhamos datado o que aconteceria, e quando vocês chamam de grandes provas e limpezas, porque o planeta já aconteceu. E vocês sabem disso. O planeta já ascensionou, realmente. Agora as consciências que habitam nele o farão. E como o magnetismo está aumentando demais, a frequência da Terra está altíssima para quem percebe. E vocês estão se modulando a esta frequência de ascensão. Então, a minha sugestão e orientação é: ascensionem! <risos> Só ascensionem! Mas como é isso, Sanato? Como eu ascensiono? Ascensionem! Digam, aceito a ascensão? Aceito que sou Deus? Aceito que agora não fiquem apavorados com as emoções que estão vindo deixem vir, eu sei o que fui mas sei o que sou hoje sei o que fui, mas sei o que sou hoje eu ascensiono nas emoções do que fui ontem para ser o que sempre fui a fonte o amor digam estas palavras quando as emoções e os torpores vierem. vai piorar? vai Desculpem a franqueza, vai ficar tão forte, igual aquele aparelho que vocês têm, a centrífuga. <risos> graças a Deus, <risos> graças a Deus, amados, precisa. É a máquina de lavar roupa que vocês têm? Ai, pensa que as consciências de vocês estão lá girando, girando, girando, girando. E a parte da centrífuga. É uma lavagem só, Sanat Kumara? Eu acho que não. Se vocês disserem, eu quero a máxima potência... Quem disser, já escolheu antes. Apertem os cintos, porque realmente vai ficar mais forte. E vai vir, mas Lembrem que nós estamos com vocês Lembrem que nada está sendo feito Sem o apoio da fonte criadora que vive em vocês Sem o apoio de infinitos irmãos e irmãs que estão aqui por vocês Ora mesmo, antes de realizar esta comunicação Eu estava a ler os pensamentos deste canal Que dizia tem alguma coisa de errado? Esses pensamentos estão muito fora do meu controle Ai, nós rimos Que controle? Mas antes você estava num falso controle Agora que você está tendo a expansão Você está questionando se isso é bom ou não Que colocamos uma prova muito difícil para ela Que não é o momento de falar sobre isso Mas é muito além de tudo que vocês aprenderam até hoje a linha de raciocínio humano, sozinho, isolado, não suportaria a complexidade, que não é complexidade, é a totalidade de quem vocês são, sobre ser um rastro cósmico, expandido, entendendo todo o sistema de funcionamento deste planeta e de outros planetas. Inacreditável beleza. Vocês estão fundindo a total inteligência com a fonte criadora do seu físico ao seu espiritual. É tudo sendo uma coisa só. Imaginem ser os seus espíritos, os seus eu superiores, como um ano jovens, belos, brilhantes com os olhos radiantes. Que maravilha. Outra orientação para não nos alongarmos tanto. É para vocês se unirem. Ora, temos tanto o que vocês chamam de oposição dualista na Terra, uma sustentação muito grande sobre aquilo que nós falamos, medo, ira, raiva. E existe uma organização muito grande. As pessoas realmente gastam bastante tempo naquela criação. E por que vocês não gastam bastante tempo na criação do amor? Hein, amados, vocês que estão aqui, vamos nos reunir mais, vamos conversar mais. Nem que vocês, vocês não precisam estar fisicamente conectados, mas vocês podem combinar o mesmo horário sempre, ou escolher todos os dias de sua vida, sempre estar conectado a um grupo que escolhe essa realidade que sempre foi a única verdade, por que vocês não fazem isso? Apenas nesta reunião, às 19 horas, lindo, adoramos. Muito obrigada, irmã, e agradecemos sinceramente. Estou sugestionando para mais, para que vocês ganhem corpo no bem e no amor, que foi a única verdade que sempre existiu dentro de vocês. Avante, não esmoreçam o medo, medo de vocês mesmos? Ora, medo das suas próprias criações. Como que é isso? Como que é isso? Não, não façam isso. Tenham coragem de ver o que vocês chamam de fraqueza. Abrace tudo o que vocês são. E não saiam correndo desesperados, achando que precisam de um remédio forte. Não, olhem. Olhem bem, constatem o que está acontecendo. Todo o meu passado vem à tona, porque eu escolhi ascensionar. E sinta ascensão. Porque Gaia abençoa vocês. A fonte abençoa vocês. Tudo que é o Uno abençoa vocês. Eu sempre estive por perto. Mas sinceramente eu retornei recentemente. Para ver de perto. Esta linda transição planetária. Que honra. Se vocês vissem os olhares dos seus eu superiores, neste momento, vocês se emocionariam e sorririam sem parar. Porque era um momento muito esperado, muito. E nós torcemos para que mais entre neste fluxo. Porque é um sonho querer que todos adentrassem de uma vez. Seria uma grande festa. Imaginem mudar o planeta da noite para o dia. Ah, quem sabe um dia. Mas está começando. E assim será. Mais para frente. Esta terra está prometida a ser um verdadeiro paraíso. Já é. Mas será toda, completa e para isto. Vocês, aí dentro, também precisam. Como eu disse ontem, adianta se amar pela metade? Hum? Um pouco? 50%? É 100%? Um social se ama 100%? E ama o seu povo? 100% Só para deixar. Com amor e glória, eu amo vocês. Eu sou Sanato Kumara de Vênus. Obrigada. Gratidão, gratidão, meu Obrigada. amor. Gratidão, Sanato Kumara, querido irmão de luz. Maravilhoso, iluminado. Sei que muitos estão vindo ajudar mais ainda nesse momento Onde a transição às vezes fica né, em seu pico, como está agora E uh, vamos lá, né? Vou falar aqui, canalizar já, porque o tempo já chegou vamos lá. Então, saudações, amados irmãos estelares nós somos os arturianos. Amados, é muito bom vir com outros irmãos. E é claro, nós sempre viemos com outros irmãos, pois canalizamos em grupo. Mas quando vocês canalizam junto e cada um expressa alguma energia mais fortemente, é uma alegria para nós, porque existe assim uma congruência de energias de diferentes fontes e é esta união que cria novos códigos, porque é como se um terceiro tipo de código fosse criado por uma união de dois canais que trazem seres diferentes, porém todos obviamente de dimensões superiores. Amados, nós queremos dizer, preparem-se sim, como disse o irmão Sanat, pois vai ficar muito, muito forte as energias e neste mês de vocês, do seu calendário, vocês têm uma... Difícil explicar, palavras tridimensionais às vezes limitam a nossa fala, mas vocês vão ter uma sobreposição de tensões, porque existe uma tensão que já existe em seu calendário relacionado a este mês com uma série de compromissos. E elas já criam uma tensão por si mesmas, porque vocês têm que cumprir certas coisas e todos também têm e existe uma confusão geográfica e de coisas que acontecem ao mesmo tempo. O mais incrível é que as energias da sua transição planetária também entram em pico ao mesmo tempo. Então, é uma sobreposição. Porque é mais de uma fonte que estará impactando vocês, o seu corpo, a sua mente, a sua alma. Por que estamos falando isso? Para assustá-los? Para deixá-los nervosos? De jeito nenhum, é o oposto. Quando vocês estiverem sentindo que tudo está muito difícil, vocês vão lembrar, está tudo bem. São energias que estão vindo e vai passar. Eu não estou vibrando baixo, eu não estou tendo mau pressentimento, eu não estou visualizando uma coisa ruim que vai acontecer ali na frente, que é para onde vocês vão quando sentem essas pressões. Vocês vão saber, não, é só uma questão de energias entrantes e vai passar. Vai ficar tudo bem. Esse é o nosso objetivo. E sim, amados, é muito importante que vocês saibam que, para a entrada da luz, algumas coisas têm que sair para dar espaço para ela. Isto é normal, sempre foi assim, sempre houve este formato de renovação energética. Portanto, alguns dos confortos que vocês sentem agora, que são profundos, como este lindo canal falou, coisas do passado que invadem sua mente, coisas que vocês não esperavam vê-las de novo, elas estão vindo. E vocês se assustam, vocês pensam que estão negativos. Mas vocês não estão. Vocês não estão negativos. Vocês estão abrindo espaço para a luz. E algumas coisas vão passar por você para ir embora. E vão ser captadas pela sua mente consciente. E vai causar sim um pouco de tristeza ou ansiedade. Mas logo sai. É uma limpeza para melhor. É diferente desta vez. Realmente vocês decidiram ascensionar. Mas, em, em algum ponto da sua percepção, talvez vocês tenham esperado que este ato ou que esta decisão fosse uma coisa muito linda com flores em seu caminho, suave e sutil, e nós queríamos que fosse assim. Mas, amados... O seu planeta tem uma história e vocês estiveram neles diversas vezes. E vocês deixaram algumas coisas marcadas que precisam ser limpas? Nós vemos muitas pessoas que falam sobre este final de tempo de transição ou este pico como algo catastrófico ou apocalíptico. E às vezes vocês não fazem ideia do porquê são atraídos para estas mensagens e se sentem super conectados a elas. Enquanto que quando vocês ouvem ou leem mensagens sobre que isso não vai acontecer, vocês não se conectam, vocês não conseguem senti-las. E isso, meus amados, é porque a sua memória antiga em gravações do que aconteceu em planetas que você esteve em eras diferentes, na Lemúria Atlântida. Quando o planeta transicionou, houve cataclismas. E é isso que marcou vocês. E isto está escrito em vocês. E agora... Vocês sentem as energias de plasma aumentando e vocês vão direto para aquele espaço onde vocês acham que tudo vai acontecer de novo. E não é nem consciente, é inconsciente. E quando vocês veem mensagens disso, vocês são atraídos para elas. E isso sim desperta memórias de muita dor e vocês entram num estado de angústia profunda. O que estamos dizendo, meus amados, é que talvez vocês não tenham registros antigos para trazer à tona sobre uma transição muito mais sutilizada e muito mais amorosa. Mas nós temos. E agora, nesse momento, não é só uma mensagem intelectual que vocês estão recebendo. Agora estamos entrando dentro do seu coração e estamos escrevendo uma nova linha de tempo, onde vocês sentem e percebem que a transição de vocês é muito mais sutilizada. Vocês percebem que há uma luz imensa que cobre o planeta e esta luz vai modificar as estruturas, sim. Aquelas coisas que são de material denso vão ser sutilizadas e o material que vai construir as coisas será diferente. Mas aquele sofrimento e medo e morte em massa não acontece. Vocês se transformam de uma forma amorosa e não importa se vocês vão ter que ir a outro lugar, esperar e voltar, isso não importa, o que importa é vocês saberem que estão se transformando em vocês mesmos, só que sem véus, sem mentiras, vocês mesmos, seus eus superiores, vocês como seres da fonte de energia, vocês como deuses, vocês como seres de luz com poderes magníficos, que materializam as suas casas, que materializam a sua vida com o seu próprio pensamento e intenção, porque vocês são deuses. E é essa memória que queremos colocar. Veja você mesmo, o seu novo planeta lindo, e que chegou nesta nova configuração, através do amor, através da luz. Amados, existiu uma linha do tempo, antes do ano 2000, que dizia que seria através de cataclismos. Mas ela mudou e o seu planeta é assim, é de livre-arbítrio e ele muda de linha do tempo, de acordo com as circunstâncias e escolhas. E vocês escolheram alterá-la e escolheram fazer uma coisa nova de certa forma. Nós vamos transicionar no mesmo corpo e o planeta vai se transformar em luz. E assim, todos que estarão vivendo a experiência desta coisa nova vão poder levar isto para os outros planetas 3D, os quais vocês vão trabalhar como mestres ascensionados. Vocês vão ter na memória um planeta que transicionou sem catástrofe. E é esta memória, esta experiência, esta maestria que vai fazer de vocês mestres que auxiliam de uma forma a acalmar os corações e ajudar aqueles que lá na frente vão transicionar em seus planetas, ainda 3D, que não estão ainda prontos para ascensionar. Por isso, amados... Pode parecer um experimento científico, vamos fazer diferente desta vez para criar uma coisa nova, mas não é um experimento simplesmente. Se trata de uma nova forma, de uma forma muito mais iluminada que nós, dos multiversos, estamos trazendo e vamos aplicar não só na Terra. Sabe por quê, amados? porque percebemos que quando outros planetas transicionaram num formato de cataclismas, os traumas que aqueles seres levaram para suas próximas vidas perduraram muito tempo. Então agora estamos criando um novo formato de ascensão. E vocês estão participando disso. O formato da transição da luz sutil e amorosa. Vocês se voluntariaram para este experimento magnífico e vocês estão dentro dele. Por isso, amado, quando alguma memória de cataclismos e coisas assim vier te perturbar, deixe ela para o lado. Coloque essa imagem, a linda terra que você está criando, ajudando a criar. Vocês criaram a nova terra com o seu amor isso vai ajudá-los a aliviar estes sintomas de angústia. E também vai ajudar muito no que diz respeito ao seu mês. O que queremos dizer é que todos vocês ficaram bem, meus amados. São transformações? São. Vocês às vezes vão chorar. Vocês às vezes vão sentir dor, angústia, medo. Deixem, deixem. Deixem-se sentir, vocês não estão mal, vocês estão limpando, abracem até essa parte como a irmã falou, a parte sombria, tudo bem, ela tem um propósito, ela já vai estar se iluminando logo logo, então tudo bem, dê um beijo nela e ela vai se desmanchar. Porque você não resistiu a ela. Você não foi ao encontro para brigar com ela. Você a beijou. E ela se desintegrou. Porque ela também quer se tornar luz. Já está cansada de ser sombra. Está cansada. Vocês estão cansados. Das sombras que ainda existem em seu planeta. Mas elas estão, meu amor, meus amados. Se tornando luz. Assim como Gaia já se tornou luz, cada um de vocês está sendo imantado por esta luz e está se tornando luz também. Vocês formam a grande matriz divina ao redor de Gaia, aquela que liga os pontos e rodeia o planeta. E vocês é que são os construtores da nova Terra. Nós amamos vocês profundamente incondicionalmente. Somos os Arcturianos e viemos com o amor e o auxílio de outros seres, mas especialmente o Kryon, do serviço magnético, já que falamos de magnitude. E assim é. E Obrigada Arcturianos, obrigada Kryon. Aí ele ressoa. Brinquem nesta diversão. São. <risos> São figurinhas a cara dele, Drake? Né? Coleciona. É que é um, é, como que é que ele falou? Revisitando figurinhas do passado. Tentando <risos> de colagem. É a cara dele, né? A cara esse grupo de consciências, Chiara. Obrigada é. por isso. Eu queria te mostrar uma. É, compartilhar com vocês uma visão que veio. Ai, por favor, Bom, eu adoro isso. Porque eu não enxergo, Nossa, bem né? E... e daí, quando tu fala, eu fico tão contente. Por favor, fala aqui, minha luz. Tá. O microfone tá bom ou tá ruim ainda? Tá bom, tá, bom. Vou... tá bom. Eu até vou tirar aqui do meu do meus ouvido, porque tá. não... ele Espera aí. Tá, tá dando para ouvir? Tá, tá dando para ouvir. Uhum. tá Então, bom, no primeiro momento eu vi ah, os irmãos, né, as irmãs trabalhando em cada uma das pessoas que estão assistindo aqui e as outras pessoas que já vão assistir, porque não tem tempo lá do outro lado, né? Então, é, já vi até o número das pessoas que vão assistir mesmo, o número exato das pessoas que vão chegar, que elas estão prontas para isso. Bom, e aí eu estava fazendo esses trabalhos junto com eles, transmutando em cada uma região do corpo, ali a gente fazendo esse trabalho. É, e foi rápido, porque eu, eu, eu me sentia com todos os corpos na minha frente, mas, é, na verdade, é como se minha mente estivesse deslocada com eles, nesses lugares a gente multiplicado. Assim, raramente eu sinto com essa força que foi. E aí aconteceu uma coisa ótima. Eu comecei a ver uma espécie de hologramas, assim, passeando pela Terra, sabe imagens de pensamentos, assim... Um monte, assim, um monte. Como se eles estivessem num, num carrossel, girando em várias partes. Assim. O pensamento da grande maioria da humanidade indo para a atmosfera, se acoplava nesses trilhos energéticos, é tudo muito sutil, uhum. tá? e aí ficava girando para lá e para cá. Né? E aí eles mostraram, olha, e é sempre em, em curvas, é muito curioso. Começa no centro uh, do planeta e vai se espalhando em curvas para todo o planeta, né? Uhum. E são várias uhum. de pensamento. São muitas e com várias cores. Tudo era bem colorido. Aí eu fiquei olhando e falei, gente, mas por que, que eu estou olhando isso? eu via o transe dos pensamentos. Uma pessoa, sei lá, na China pensou em tal coisa e aí uma pessoa que ressoou com aquilo, o pensamento ele via muito rápido para aquela pessoa. Tum, e entrava na cabeça... E ele vivia aquela realidade como se estivesse longe de uma verdadeira realidade, mas em cima de um algo criado através de uma realidade que nem existe. Foi surreal. Eu fiquei olhando e falei, mas por que, que vocês estão me mostrando isso? Eles falaram, olha o que está que acontecendo. Aí tudo foi sutilizando, aí em cima eu vi os trabalhadores da luz recebendo uh, algumas informações de codificação Criando uma rede de pensamentos completamente diferentes que tem a ver com a nova grade magnética né? e, uhum. e fazer com que essas pessoas uh, sintonizassem essa sutilidade do futuro Que não é futuro, que é aqui, que é uhum. acima desse, desse sistema que tem aqui na Terra né? Assim, mais arcaico, mais endurecido, com uma tecnologia... Não tão avançada, sabe? Foi essa a sensação, é. porque fazia barulho, tinha barulho as frequências, era denso, sabe? Oh, é, e você via que não era uma coisa interessante, mas tudo tinha luz, porque todo pensamento tem luz. Aham. Por mais bizarro que seja, ele é uma energia viva, uma né? Energia. Então, E aí a, eu fui -se utilizando e vi lá em cima e vi o futuro. Aí eles mostraram é, que está uma camadinha bem fina. Já é a Terra, né, como ela vai ser, mas aí eles me mostraram o esquema mental da Terra. Eu nunca tinha visto dessa maneira, eu já tinha sentido, percebido a sensação numa das canalizações que a gente fez junto, mas desse jeito eles mostraram uma fusão. Aí eu senti muito a presença ah. de gente, a fusão de que não vai ter um sistema de pensamentos que a gente transita em pensamentos, vai ser pura luz, tudo. Toda a atmosfera, o sistema, ele vai ser envolvido de total luz. Né? Não vai ter engrenagem, não vai ter uma tecnologia retrógrada, não vai ter manipulação, não vai ter posicionamento, não vai ter escravidão. É, pensar vai ser livre e a gente não vai precisar é, ficar com aqueles questionamentos, será. A gente, é, de uma forma básica, a gente vai saber, quer dizer, da nossa base, do nosso amor que é o amor, não vai ter questionamento, será, a gente já vai saber exatamente o que é amor, porque ele vai estar dentro, ele uhum. vai estar em toda você vai respirar e você vai perceber isso, então assim respirar vai ser sua conexão e aí não tem perda mais de conexão nesse nível consciencial, eles mostram fundido e qualquer tipo de esquema de escravidão ele cai por terra, porque Todo mundo pode, todo mundo é livre, é, todo mundo se respeita, todo mundo é fraterno e todos importam. É, então, assim, é, aí quando explodiu e foi, sabe, é, destruindo mesmo, que é o que eles falaram, é o que está acontecendo, por isso que está dando uma pegada em vocês. Imagina você preso a uma estrutura, a estrutura... Você está desmoronando. É isso que está acontecendo. Tá? Então, as estruturas... Estão indo abaixo, mas é justamente para a gente ver é, o mínimo do básico de quem nós somos. Tá? Então deixa rasgar, que não é como lindamente os Arcturianos falaram. Não é para pôr medo, é para a gente lembrar que está tudo bem. Né? A gente está pondo as figurinhas para fora. Então deixa o sistema cair. Ah, gente, assim, que eu recebo muita mensagem, ai, está estranho, ai, que esquisito, ai, não sei o quê, ai, estou preocupada. Hoje eu recebi um monte de mensagens das pessoas preocupadas comigo que eu postei lá, porque eu apaguei mesmo numa sessão. Eu tava... Foi maravilhoso, foi, foi lindo, foi respeitoso, sabe? Gente, está bem, é lindo. Não... Cuidado para não ficar sustentando, como o Sanato falou, né? Eu sei que a demonstração de amor, obrigada, é delicioso, é tão bom receber e eu amo receber. Mas a gente só precisa tomar um pouco de cuidado. É para não sustentar esse lugar Como o Sanato falou né? uhum. Que é um, é um lugar de sustentação mental De que tá errado Às vezes passar um pouquinho de mal Ou cair no chão né? <risos> Não está errado Então assim É um grande momento Foi uma visualização fantástica assim, é... Eu já vi muitas Mas é que essa para mim foi bem, foi bem peculiar Meio andrógeno sabe? Assim, Mas a gente já calculava que existe sistema tecnológico, sistema científico, sistema biológico, tanto dentro da Terra quanto fora dela. Lógico, em, em tantas sutilidades, né, que a gente está aprendendo a acessar esse lugar. Então, foi, foi primoroso. Obrigada, dona, por isso. Nossa, delícia. Gratidão, meu amor. Nossa, eu estou ainda... Coisa boa. Foi muito bom, assim, de... Uh... Eu lembro de algumas coisas mais importantes, assim, foi essas linhas do tempo, as antigas, assim, que a gente acaba acessando por causa da semelhança de energias, né? É, as energias que entram para uma transição, elas vêm semelhantes, então a gente conecta lá com aquela parte mais triste, né? Então, assim, agora poder fazer essa nova linha, ver isso que a Marise trouxe aqui, e ir para ela ao invés de ir para outra é maravilhoso, porque vai ajudar, né? Não estou dizendo que a gente não vai sentir nada, não é isso, mas ajuda pelo menos, a enquanto está sentindo, ficar calmo, porque, né? É aquela coisa que a gente precisa mesmo e isso ajuda muito a subir a vibração, assim, aquela coisa, né? Quando a gente consegue estar em paz com a gente a gente acaba contagiando a todos e isso é muito bom nesse momento então estar mais em paz se a gente consegue tu vai contagiar todo mundo que tá ao teu redor assim com certeza então ok tá triste tudo bem chora tudo bem mas assim uma das coisas que a Marise falou né não uh, Evitar divulgar coisas que tensas Não que a Marise divulgou uma coisa, não é isso Mas, por exemplo, tu vê uma notícia ruim ali Daí tu vai lá e divulga Ah, o fulano fez... Não, não, não por favor Vamos, uh, né, não vamos ajudar essas coisas assim, né A ficarem se reproduzindo Vamos compartilhar é. ou falar sobre alguma coisa boa Ou não falar nada, não tem problema mas né, eu acho que essa é uma forma de ajudar o planeta, ajudar os nossos irmãos planetários, porque a gente né, sabe, a gente tem esse conhecimento. Então, se a gente tem esse conhecimento, a gente pode aplicar ele na nossa vida. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E, e você sabe que é uma, é uma escolha se envolver ou não. Muita gente fala... Ah... Não tem como, nós somos um e eu me envolvo, não tem jeito. Olha, gente, eu vou te falar aqui assim, é, eu por muito tempo acreditei nisso, porque era bem desafiador me desassociar do uhum. grupo sendo ali, mas de uns dias para cá aconteceram umas coisas que eu até compartilho rapidinho com vocês. Aí ah, não sei uhum, se você precisa. Claro. não, não, pode falar, meu amor, aqui é importante. Uhum. Lá na... estava saindo da, da escola. Da, da minha filha, eu tinha acabado de deixar ela E, e quando eu olhei assim na, na atmosfera, rápido Eu vi um pouco desses pensamentos Passando igual, mas não Desse jeito que eu vi aqui hoje que, Quando junta com a Kiara, meu Deus do céu <risos> É uma coisa que é assim Mas lá eu via de uma outra forma Mais acinzentado é, Pensamentos atravessando a minha cabeça E naquela região eu sei Que muitos carros são roubados São muitos, muitos, muitos e eu lembro que passou uh, uma imagem né? e aí criou uma distorção para eu ter um pouquinho de medo. Assim, passou, mas sabe? aí na hora que eu percebi que estava passando, eu falei, não quero. E aí ela saiu assim, a imagem, eu falei, não, você não fez isso. Será que alguém me viu? Você não é sei não, eu, eu falei, não quero. Não quero, né? não vai acontecer isso comigo. Eu não entro uh, nessa vibração, não escolho, porque é uma escolha se entro ou não em mim saí vazado dali, não, não tensionou meu corpo, nada, assim, ficou num fluxo, e eu lembrei de uma outra vez que aconteceu algum evento também lá perto da escola, que eu via no ar a tensão das mães, porque tinha acontecido uma coisa um pouco chata com uma das mães, e aí tava eu percebi meu corpo começar a assim, se enrijecer e se compadecer daquilo, aí, eu, aí daquele dia me deu estalo, eu falei, mas eu preciso Assim, eu posso ter compaixão, mas eu preciso me estressar e ficar vulnerável? Aí, na hora, meu corpo falou, não precisa. Então, tá bom. Aí, a partir daquele dia, eu comecei esse treino. Uhum. Que aí, cada vez mais gostoso de você não, não deixar, sabe? que você escolhe o que você vai pensar, o que você vai sentir. Eu sei que parece ser um pouco meio surreal isso, mas é, é verdade. E um segundo momento, assim, bem forte que aconteceu foi... Eu fui no Correio... Pra mandar alguma coisa pra minha mãe. E aí tava lotadaço, assim. Tinha um muço atrás de mim. Ela não parava de reclamar. Ela tava sozinha. É porque a filha... Não sei o quê. Porque os caras... Ai, meu Deus do céu. Imagina o Natal. Imagina o Natal. E ela não parava. E aí, criando uma massa, assim. E as pessoas, né? E ela querendo falar com as pessoas. E aí, ela escolheu quem para falar. Eu. Aí eu virei, oi, pois não, não, você viu, não sei o quê. Você...? E aí eu falei, puxa, aí eu olhei o quadro mental dela, cara, ela não ia me ouvir. Fica assim, aí eu comecei a mandar uma chama violeta pra falar, não vai ouvir. E aí ela, tá, tá, tá, eu falei, ah, normal, né? As pessoas, ah, é porque é almoço, né? Eu é, é almoço, tá, todo mundo veio. Mas a gente vai ser atendido. Um dia a gente sai daqui, eu brinquei assim, relaxa. Uhum ela não parava e eu virei um pouco as costas porque ela estava ela não percebeu mas ela estava sendo abusiva então ela estava incendiando o campo de todas as outras pessoas e era visível que as pessoas estavam começando a ficar incomodadas com aquilo né? e aí eu falei assim... aí eu como ela estava muito do meu lado eu, fiquei, eu respeito a sua hum, escolha irmã falei mentalmente mas eu não escolho. Quando eu falei, eu não escolho, meu corpo naturalmente virou de costas para ela. Eu me incendiei de, de luz dourada, assim, que ela ficou bem longe. Aí ela quis falar alguma coisa e eu rebati na luz dourada. Falei, uhum. relaxa, você vai ser chamada. <risos> Calma, boca parou com isso, que saco! E foi aí ela, aí ela parou. Ela ficou assim, assim, parou. Aí acalmou, sentou, relaxou, sabe? Ficou porque não tem fazer? Então, assim, a gente pode escolher não deixar sabe aquilo? Claro que às vezes é muito forte, porque quando tem uma grande massa contra um e a gente ainda não reconhece, não valida a nossa força, nós estamos nessa reconstrução, nessa relembrança de falar caramba, eu sou o todo poderoso, eu posso escolher não e é minha única decisão, minha força é essa. Por que eu vou deixar o outro me agarrar tanto assim? Então, eu sou eu estou eu no mesmo lugar, né, uhum. então, senhor, eu estou validando, e não com o um intento de destruição, tá, gente, estou falando de respeito, cada um escolhe o mundo frequencial que quer viver, ainda aqui, infelizmente ainda tem, a gente tem essas, essas coisas todas, como os arcturianos falaram, nós queríamos que fossem flores, né, mas por muitas razões não é, e ainda está sendo bem sutil, Perto do que poderia ser como antigamente, como eles bem colocaram. Então, vai ser mais leve. Só confiem nisso. Né? As mensagens prepararam um terreno muito bonito para nós. E esse lugar de sutileza, por mais que vocês não estejam aguentando mais, porque eu sei que tem dias que eu também falo: Nossa, cara, não estou aguentando. De tão forte, vocês estão revisitando centenas e centenas de encarnações num no... <risos> único processo. Então, relaxe curta a viagem, porque é tudo para o seu bem. Só que aí você escolhe se você vai passar isso com sanidade mental, que você tem ferramentas ativas já de sobra, né? ou você escolhe pirar o cabeção. Né? São duas alternativas. O que, que você vai fazer? Eu você... escolher o que você vai fazer. Né? Eu, eu escolhi acreditar até o fim. Mesmo que eu esteja enganada, eu tenho certeza que não de verdade, eu colocaria minha mão no fogo agora, mas mesmo que eu esteja enganada, mesmo que eu corra risco, eu prefiro acreditar no bem e no amor, até o meu último suspiro, não importa o que aconteça, todos os dias eu vou revisitar esse lugar, todos os dias eu vou abençoar as minhas escuridões, não importa o que eu tenha que viver, não me interessa mais, o que me interessa é só lembrar de uma vez que eu sou luz 24 horas da minha vida, não cheguei a 24, mas eu chego lá. Meu <risos> Ai meu amor, gratidão imensa pela tua presença linda aqui Gente, tô muito grata por todos que estiveram aqui Eu vi vários ois ali de várias pessoas Não vou citar nomes, senão depois eu sei que eu vou ficar triste porque esqueci alguém Gratidão Marise por trazer aqui mensagens de luz e amor é maravilhoso, eu amei, amei, amei. Tô muito em paz agora e eu vou fazer um atendimento, então tá tudo bem. Ah, é, tá bom, não, vai, vai, que gostoso. Tá maravilhoso. Agora a gente maravilhoso. Gratidão, tá. minha linda, gratidão mesmo, tá? E a próxima eu vou fazer lá no teu canal eu e tu vai ser muito bom, já que eles Deram um toque aí, vamos fazer mais. Então vamos fazer mais. <risos> mais melhor. Excelente atendimento para você. Obrigada por essa Eu oportunidade. Amo. Gente, vocês são luz. Dá para parar de... Ai, ai, ai. Não, você é o fogo do sol, pelo amor de Deus. Bora, vamos Bora. pôr essa energia para subir. Tá bom Mesmo que se der uma choradinha, ter que deitar, tá tudo bem. Mas depois volta, volta com a força do canhão, porque essa é a força que a gente é. Tá? Essa é a verdade. Isso é a luz em amor, tá bom? Perfeito, te amo. Te amo, linda. Obrigada a todos. Boa noite, meus amados. Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau.